Olá! Neste vídeo, demonstraremos como solicitar uma certidão negativa de obra-serviço. Lembramos que este procedimento é permitido a todo profissional que desejar comprovar que em determinado período não houve registros de ARTs. Para iniciar, selecione a opção Protocolos. Em seguida, clique na opção Cadastrar protocolo. Em Assunto, Selecione a opção Certidão. Em seguida, selecione Certidão Negativa de Obra Profissional. É muito importante que você leia atentamente todas as orientações e marque todas as declarações. Os campos que contêm asterisco são de preenchimento obrigatório. No campo Descrição do Protocolo, informe o motivo desta solicitação. Insira os documentos indicados, observando a extensão, tamanho e resolução. Como exemplo, vamos inserir o requerimento. Clique no botão Escolher arquivo. Em seguida, selecione o arquivo desejado e clique em Abrir. Importante assaltar que o Creminas poderá a qualquer momento solicitar a apresentação dos documentos originais ou autenticados.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 Pronto! Você receberá um e-mail confirmando sua solicitação.